Neste vídeo, trataremos de alocações de valores para as variáveis sobre uma certa estrutura de interpretação dada e consideraremos variantes de uma dada alocação. Essa noção de variante tem algumas aplicações, mas é fundamental na interpretação dos quantificadores, como você pode ver no vídeo sobre a noção de satisfação para fórmulas quantificadas. Mas vejamos em que consistem as variantes de uma dada alocação. De maneira geral, dado um conjunto Z, de variáveis, diremos que uma alocação ρ estrela é uma z variante da alocação ρ se, apesar das alocações serem definidas para todas as variáveis, ambas têm um comportamento muito semelhante quando tratamos das variáveis que estão fora de z. Comportamento semelhante é eufemismo: de fato, duas alocações z variantes dão o mesmo valor para todas as variáveis que não estão em Z. E quantas variáveis de Z? Não interessa. Pode ser o mesmo valor, pode ser diferente. O conjunto Z denota um conjunto de possíveis diferenças entre ρ ro e roi estrela. ρ ro e ρ estrela são idênticas a menos de algumas possíveis exceções locais dentro de Z. Antes de mais nada, deve ser bastante óbvio que essa noção de z-variância define uma relação de equivalência. É claro que ρ é uma z-variante de ρ, já que ρ de X é igual a ρ de dentro e fora do conjunto z. Além disso, segue da simetria da igualdade, que se ρ estrela é uma z-variante de ρ, então ρ é variante de ρ estrela, para o mesmo conjunto z. E, mais uma vez, graças à propriedade de transitividade da igualdade, se ρ estrela é z variante de ρ e ρ estrela estrela é z variante de ρ estrela, então ρ estrela estrela é z variante de ρ. Às vezes calha ser um pouco mais específico com relação ao que esta variante faz. Em particular, podemos querer saber quais são os valores dados às variáveis em z. Com a seguinte notação concreta, realizaremos esse desejo. Se z contém estas variáveis, denotamos assim uma z variante de ρ muito específica. A saber, aquela que dá o valor a1 para a variável z1, a2 para a variável z2 e assim por diante, até dar o valor ak para a variável zk, onde, obviamente, cada um desses as mencionados tem que vir do domínio. Vamos dar aqui alguns exemplos de valores que poderiam ser alocados para as variáveis de x sobre alguns domínios conhecidos. Por exemplo, suponha que x maiúsculo tenha quatro símbolos de variável w, x minúsculo, y e z. Suponha que o conjunto d seja o meu conjunto de objetos naturais, a saber, organismos vivos e números naturais eu tenho total liberdade de escolher quais valores serão alocados para estas variáveis. Por exemplo, entre os organismos vivos, eu poderia alocar o valor Ana, o valor Bárbara, o valor Chica e o valor Maria para as minhas quatro variáveis. Como também poderia alocar o valor Sofia para todas elas. Entre os números naturais, por outro lado, eu poderia alocar valores como... 0, 17, 42, 1 um milhão. Não há nenhuma restrição sobre quais valores podem ser alocados para as variáveis sobre o nosso domínio de interpretação. Dado um conjunto de variáveis contendo exatamente três símbolos e uma estrutura de interpretação cujo domínio consiste no conjunto dos números naturais, ilustraremos aqui algumas alocações de valores que podem ser dados para essas variáveis. Podemos, por exemplo, definir uma locação ρA, tal que ρA de x é igual a zero, ρA de y é igual a 1 um, e ρA de z é igual a 2, semelhantemente para ρB e para ρC. Podemos levantar de imediato algumas possibilidades de perguntas sobre variantes para fazer aqui. Por exemplo, podemos nos perguntar se ρA é uma x variante de ρA. A resposta é, obviamente, que sim. De fato, ρA é variante de ρA qualquer que seja o Z que nós colocamos aqui. Como já vimos, a noção de variante é reflexiva. Os valores atribuídos por ρA para uma certa variável são os mesmos valores atribuídos por ρA para esta variável, fora do conjunto Z ou até mesmo dentro do conjunto Z. No entanto, se eu agora pensar... Mais uma vez, em ρA, x variância, a resposta será negativa, tanto no caso de ρB, quanto no caso de ρC. De fato, note que neste caso de ρA e ρB, há uma variável para a qual os valores alocados são distintos, e esta variável não é x, esta variável é y. Fora de y, os valores alocados por ρA e ρB são os mesmos. De maneira semelhante, eu posso comparar ρb com ρc e dizer que eles são zzinho variantes, dado que as alocações ρb e ρc diferem somente com relação à alocação de valor dado para a variável z. Note agora, contudo, que embora ρa tenha se revelado y equivalente a ρb, e ρB tenha-se revelado Z equivalente a ρC, o melhor que podemos dizer sobre ρA e ρC é que estas alocações concordam com relação ao valor dado para a variável X, isto é, concordam com os valores a serem alocados para as variáveis fora do conjunto YZ.